Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Rikowski, nós estamos numa sequência de 12 vídeos onde estamos falando sobre as coisas que fazem você perder tempo. O vídeo de hoje, ele já é o quarto vídeo da série, se você não assistiu aos vídeos anteriores, aqui embaixo você encontra o link para os vídeos anteriores para que você possa assistir essa sequência e fazer este quarto vídeo ser melhor ainda para você. O que é a quarta coisa que faz a gente perder mais tempo? o fato de você não viver a sua vida. Vamos parar para pensar um pouquinho, o quanto você realmente está fazendo hoje aquilo que você gostaria e o quanto você está fazendo simplesmente por necessidade. A gente fazer as coisas que a gente gostaria não significa que você vai estar no mar de rosas onde o mundo é perfeito, tem pôneis saltando por aí, alguma uh, coisa muito louca acontecendo na sua frente, não é isso que vai acontecer. Simplesmente você fazer aquilo que você gosta, você viver a sua visita, é você entender por qual propósito você está aqui. A minha pergunta é, você sabe por que você levanta de manhã todos os dias? O que faz você respirar mais, você entrar naquela ação e você ter aquele drive, aquela motivação intensa de querer resolver as coisas e realmente começar a mudar o mundo? Muitas vezes, pequenas ações que a gente faz no nosso dia dão um impacto tão grande que a gente consegue desenvolver cada vez mais. Então, viver a vida é entender o que, que a gente quer fazer de verdade. E para a gente entender isso, eu preciso identificar em primeiro momento o que, que é aquilo que eu tenho mais aptidão. Quais são as coisas que eu desenvolvo bem? Né? Eu consigo falar bem um idioma estrangeiro, eu tenho habilidade de comunicação, por que não dar aulas? Eu consigo, de repente, calcular super rapidamente, eu tenho um pensamento lógico muito forte, então áreas como computação, é, ciências contábeis, enfim, engenharia, podem ser áreas que vão me ajudar. Eu adoro desenho. Qual tipo de desenho? Você desenha pessoas? Você gosta de desenhar roupas? Você está na área da moda? Ou você gosta de criar construções, coisas abstratas, coisas modernas, totalmente fora do padrão? Que tal uma arquitetura? E assim você pode ir pensando outras coisas que você tem aptidões e você pode ir se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais. Muitas vezes a gente começa a trabalhar em determinada área porque a gente precisa do recurso financeiro e não há nada de errado nisso, a gente vive num mundo capitalista. Só que a questão é que quando a gente trabalha somente com fins de ganhar dinheiro, a vida fica muito desmotivante. Aquilo que vai acontecer ao longo da sua vida, você imagina o seguinte, você tem sete dias na semana. Você fica muito mais feliz pela sexta-feira à tarde ou pela segunda-feira de manhã. A maioria das pessoas fica muito mais feliz pela sexta-feira à tarde. E é triste porque é muito insano. Se você parar para pensar, você tem cinco dias para ficar sofrendo para aproveitar dois. Por que não tem os sete dias? Por que não fazer com paixão aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, que você pode se desenvolver durante os cinco dias de semana para ter mais motivação para os outros dois? Aí sim você começa a viver a sua vida. Muitas vezes você pode estar tá em início de carreira, pode estar tá começando a fazer as coisas que você gostaria ou você pode estar tá no lado contrário. Você já está tantos anos fazendo a mesma coisa que, desculpa a expressão, você está de saco cheio mesmo, você não quer mais fazer nada. Então o que, que você pode fazer? Se você é alguém que está em início de carreira, você já está fazendo o que você gosta e falta habilidade, capacite-se, vá buscar mais informações, fale com pessoas mais experientes, veja as pessoas que estão ao seu redor, que já possuem uma experiência maior que você e aprenda com elas. Hoje nós temos recursos enormes na, na internet, você pode entrar no YouTube pesquisar vídeos diversos. A gente tem cursos online gratuitos em tudo quanto é plataforma, nós temos cursos pagos também com valores acessíveis, então você consegue acessar todo tipo de informação que você desejar. Agora a questão é, o quanto você quer isso de verdade e o quanto você está pronto para viver a sua vida. Quando você começa a entender aquilo que você quer, fica muito mais fácil. Então de que forma você pode se desenvolver e começar a descobrir aquilo que você quer de verdade? Primeiro anote quais são as coisas que você gosta de fazer, no lado esquerdo de uma coluna. Eu gosto e faz a lista aí de tudo que você gosta de fazer. Depois anota do lado direito tudo aquilo que você não gosta de fazer. Quando você está anotando as coisas que você gosta e que você não gosta, você vai perceber que existem coisas parecidas em ambos os lados. E muitas vezes aquilo que você não gosta de fazer, ela está intimamente ligado com quem você é e às vezes coisas que você mesmo não faz. Pare e repita um pouquinho sobre isso. Para fazer essa lista, analisando aquilo que você gosta, você começa a entender depois o quê? Que você precisa ver quais são as áreas de atuação onde você consegue aplicar aquilo que você gosta. Muitas vezes você gosta de trabalhar com pessoas e você está trabalhando no RH e está desmotivado. Então você vai trabalhar com vendas, o contrário também é verdade. Mas às vezes você vai trabalhar com educação, você vai dar aula em algo que você é muito bom, você vai continuar se desenvolvendo. Então aquilo que você quer fazer vai depender muito do que você realmente gosta e daquilo que você quer se desenvolver mais. Para te ajudar um pouquinho mais a pensar sobre isso, aqui embaixo do vídeo tem um link com um PDF para você baixar na descrição do vídeo, Aproveita, baixa ele e imprime para exercitar um pouquinho daquilo que a gente está falando. E se você gostou desse vídeo, clica ali, dá um joinha para a gente, dá um like, se inscreve no canal e compartilha esse conhecimento com todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.